Olá, Cross, como que você está hoje? Hum? Ei, pessoal, olha, eu sou o Geno, eu sou um cara triste, conheço o verdadeiro significado do sofrimento, blá, blá, blá. Ah, vamos, eu sei que vocês gostaram da minha interpretação e. Ele tá atrás de mim, né? E aí, Geno, que dia maravilhoso, não é? Ah, oh, não. Boop, surpresa! Isso é um presente pra você. Ah, e aliás, você tá incrível, sangue bom. Droga, gente. E aí, gostei do óculos? Rush, cala a boca.